A ah, opa, Tudo bom com você aí de casa? Eu sou o Nicolas, sou técnico aqui da Manejo Bem, produtor rural. Alguma vez você já ficou com aquela pulga atrás da orelha, tentando solucionar um problema aí na sua lavoura e não achou nenhum lugar que te explicava sobre aquele problema? Pois saiba que estamos aqui para te ajudar. Nesse vídeo de hoje, a gente vai te ensinar a estar utilizando o nosso mural de conteúdos da nova versão do nosso aplicativo, o Manejo Chat. Você vai aprender a acessar o mural de conteúdos através da página principal, a interagir com os nossos posts. Além disso, você vai encontrar formas de pesquisar determinado conteúdo para a sua lavoura. Vem com a gente que a gente vai ensinar agora. Bem, agora clicamos no aplicativo e temos acesso à nossa página inicial. Aqui na página inicial, amigo produtor. Aqui no canto superior, você verá seu nome, as configurações e o início. Nesse início a gente tem a dica meteorológica e as três últimas postagens, que são essas, que foram feitas no nosso mural. Você também, produtor, pode interagir com essas postagens, arrastando ela para a direita ou para esquerda. E clicando nelas também, para ter acesso postagem completa você também pode clicar nesse play vermelho com branco que vai estar reproduzindo o áudio que vem junto com os nossos conteúdos para voltar para o início você clica nessa seta verde você também pode dar amei nossas postagens nesse coração verde e também pode fazer adicionar o já fiz essa. Ao clicar aqui, você é levado a esse campo, Clique em selecionar e abrirá para selecionar uma foto da sua galeria. Você seleciona essa foto, onde que a gente vai poder estar vendo as práticas feitas por vocês, amigos agricultores. Essas interações que você realiza curtindo nossos posts, adicionando as fotos das dicas que você já fez nesse campo de já fiz essa, serão premiados. Logo, logo, nós traremos mais detalhes de como será essa premiação. E essa premiação será para você, amigo produtor. Por isso, fique de olho. Isso é uma coisa muito, muito boa mesmo. Nessa página inicial, você clicando aqui em mural, você tem acesso ao nosso mural de conteúdo. Com todos os nossos conteúdos. Você pode passar eles. Também o mesmo sistema de dar Amei, e já fiz essa, onde você pode adicionar uma foto dessa técnica Você também pode clicar nessa lupa Nesse campo pesquisa E pesquisar um assunto de seu interesse Como por exemplo, mandioca Automaticamente aparecem as postagens que tem relação com a cultura da mandioca e aí, nossos amigos, gostaram das nossas dicas? Agora você está craque, apareceu aquele problema, você vai conseguir acessar o um mural de conteúdos e vai solucionar ele. Lembre-se sempre também de procurar o seu técnico da Manejo Bem, se ficar ainda uma dúvida. Continue assistindo nossos vídeos que a gente vai continuar te ensinando a utilizar outras funções exclusivas do nosso aplicativo Manejo Chat. Até o próximo!